Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícia Olha, eu passei por acaso aqui na rua é, João Batista Bortoloso Aqui no Parque do Lago né? É, né? Mas enfim, isso daqui já faz um mês que está assim né? E eu passei por acaso aqui Até porque eu vou em outro ponto aqui do bairro Parque do Lago Então fica aqui o registro Aqui que... O Dai possa vir aqui resolver. Eu tenho certeza que eles vêm e resolvem, né? A partir do momento que está ciente do fato. Segundo aqui alguns moradores, já faz um mês que está essa valeta aí. E é bem na curva aqui, tá? Né? Então, para você observar, ó, é um local aqui muito. Né? Pode pegar alguém de surpresa aí. Né? Então, fica aqui na rua. Reforçar aí para você aí. João Batista Bortoloso, de frente ao número 5, tá? E que o DAI possa vir aqui e resolver. Eu tenho acompanhado também o trabalho do DAI. Todos os locais que envolvem o trabalho do DAI, eles vão e resolvem, né? Então fica aqui o registro aqui de pedido aí para que possa vir uma equipe aqui e tentar solucionar esse problema aqui, né? O portal SB Notícia está aí para colaborar e ajudar também, né? levar a situação para ver como que está. Para não ter que depender, às vezes, de vereador, ter que fazer protocolo, é toda uma burocracia. Né? E nós estamos aí para atender a população, a gente vai onde o povo pede e lá estamos nós. Né? Fica o registro aqui então pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano.